O termo verde vem sendo, infelizmente, utilizado para tentar impedir o uso de qualquer transformação vermelha. Então, a Revolução Verde, liderada pela Monsanto, liderada pelas grandes transnacionais é, da agricultura, da biologia e é, da química, é, foi é, um primeiro passo para uma devastação brutal, tanto humana, social quanto ambiental. E é exatamente sobre essa Revolução Verde, que hoje no Brasil, o Brasil é hoje um dos grandes países dessa Revolução Verde, que se implanta ou se tenta implantar esse capitalismo verde que tem duas ou três vertentes dramáticas. A primeira delas é a vertente especulativa. Então, portanto, é a, a proposta de que se negociem alucinadamente papéis, papéis supostamente em defesa da conservação de floresta, mas que na verdade não tem mais nada a ver, uma vez colocados no mercado, com a conservação do que quer que seja. E, portanto, o primeiro problema é a especulação. O segundo problema dramático é que ela ocupa a frente da cena, a mídia burguesa ou a grande mídia proprietária simplesmente abandonou, e há muito tempo não trata, mas com a economia verde substitui a questão real pela questão da acumulação de capital. Portanto, aí já não é exatamente só uma questão financeira, é uma questão da lógica de funcionamento da exploração capitalista nessas regiões e no conjunto das outras regiões afetadas. Num terceiro ponto, que eu diria que é o ponto mais corriqueiro, a questão da economia verde hoje se mescla com a suposição ou com a generalização de um capitalismo sem contrato. Isso é da exploração da força de trabalho sem a necessidade da intermediação de um contrato de trabalho associado a direitos. Portanto, e o Brasil hoje é de certa forma pioneiro nesse processo. ele, O Brasil tem hoje uma massa enorme de trabalhadores que tem contrato, porém esse contrato não dá acesso a direitos. Essa, esse modelo brasileiro que, de certa maneira, aparece associado ao capitalismo verde é uma tragédia, do ponto de vista social, a curto e médio prazo. Hoje o Brasil é o maior potencial hídrico da América Latina. Depois vem o Peru e também Colômbia, Venezuela, entre outros pa países. Com esse potencial hídrico, há um olhar muito, vamos dizer, de mercadoria para cima do Brasil e da América Latina, aonde tem água, onde tem energia, tem biodiversidade, tem riquezas naturais. E nesse processo, o sistema capitalista vem para cima do Brasil, desses povos, desses recursos naturais como um monstro e nós precisamos estar preparado no processo organizativo de organização no processo é, formativo e também de luta para tentar vencer essa correlação de força do inimigo que não tem fronteiras que não tem pátria então o MAB hoje tem 21 anos mas está num processo de tentativa de se superar porque é insuficiente a base que tem precisa organizar também, além dos atingidos por barragens, os trabalhadores do setor elétrico brasileiro e a partir disso garantir o direito desses trabalhadores também junto com as, os atingidos, criando uma unidade política, ideológica e de luta nesse processo de construir um novo modelo energético popular. de que a economia verde proposta pelos governos, proposta pelo FMI pelo Banco Mundial não funciona. Não é essa a saída para que para acabar com a fome no mundo e para que o planeta siga existindo e que a vida humana se, siga sendo possível sobre o planeta. Infelizmente, no governo Lula e no governo Dilma, a reforma agrária, que é uma condição essencial para os campesinos e para as campesinas estarem na terra produzindo, essa reforma agrária popular ela foi retirada de pauta, porque os governos, Lula e o governo Dilma, deram prioridade para o agronegócio. O governo está fazendo alianças e está colocando recursos públicos em grandes empresas, como a Monsanto, como a Singenta, como a Bung, a Basf, estão inclusive produzindo sementes transgênicas em parceria com recurso público do povo brasileiro. A única solução é apostar pela agricultura campesina, pela agricultura de, de, das famílias que vivem no campo, que se auto-organizam em cooperativas, em associações, em comunidades, é, onde aproveitando os conhecimentos indígenas, negros, campesinos, de centenas e milhares de anos passados, a gente vai conseguir Seguir produzindo comida para todos e todas no mundo e seguir mantendo o mundo como um espaço de vivência da humanidade.